Estou aqui perante um exemplar de um sobreiro absolutamente fantástico, cuja cortiça foi extraída agora mesmo, há pouco tempo, e está aqui a lembrar-me como realmente quem investe em sobreiros é realmente uma pessoa que tem um investimento a longo prazo. Tantas pessoas que em Portugal acham que por vezes a bolsa de é muito arriscada ou que acham que os investimentos para si não dá, investimentos em termos de mercados financeiros não dá propriamente e depois investem em árvores que duram dezenas e dezenas, às vezes centenas de Anos e isso é absolutamente fenomenal. E queria te mostrar neste vídeo exatamente o que é que eu aprendi em termos de investimentos com uma árvore destas que dura décadas, que, que está connosco durante décadas, que produz cortiça durante tantas gerações e que tanta riqueza traz às pessoas que as produzem, que, que têm estas árvores e que depois acabam por extrair a cortiça, vendê-la, etc. E sabes que há uma frase que acaba por definir o perfil de investidor que tu tens. É o o perfil de investimento que tu tens é muito influenciado por, um, por esta seguinte frase, que é Diz-me que árvore tu plantas e dir-te-ei que tipo de investidor és. Plantas um eucalipto, só estás a pensar em ti mesmo. Plantas um pinheiro, então estás a pensar nos teus filhos. Se plantares um sobreiro, então é certinho que estás a pensar nos teus netos e isto é fenomenal porque dá-nos a ideia do que é realmente investir a muito longo prazo e tal e qual como os sobreiros duram dezenas e dezenas de anos, alguns são centenários, passam mesmo duas centenas de anos às vezes e continuam a produzir cortiça atrás de cortiça, eu queria-te deixar esta ideia aqui de quando nós estamos a investir a longo prazo, estamos a considerar, aqui fazendo o paralelismo, estamos a considerar o árvore como a de sobreiro. Se tu estás a olhar para o curto prazo e estás preocupado com se os mercados vão cair 10% amanhã, se a tua ação vai cair 20%, se vai subir 50% no próximo mês, se não vai, então tu estás a plantar um eucalipto, ok? Estás a querer tirar proveitos no curto prazo e isso realmente não te vai levar a lado nenhum. Pelo contrário se tu realmente estiveres com interesse em investir em árvores absolutamente fantásticas como estas, se estiveres interessado em investir em, a, a longo prazo, então tu vais estar a investir tal e qual como num sobreiro para a prosperidade, para muitos, muitos, muitos longos anos. E era esta a mensagem que te queria deixar hoje com este pequeno episódio, uma mensagem curtinha, mas lembra-te sempre, se estás a plantar um eucalipto, estás a pensar apenas e só em ti mesmo, estás a pensar no teu umbigo, se estás a pensar plantar um pinheiro, então já começas a pensar um bocadinho ali a médio prazo, estás a pensar nos teus filhos, se estás a plantar um sobreiro, então realmente tens um pensamento de muito longo prazo, e estás a pensar nos teus netos e isto é aplicável aos investimentos, quando nós estamos a investir a longo prazo, quando estamos a investir ao longo de décadas e estamos realmente preocupados em deixar um património para a nossa família, não só trazer para nós uma reforma extra, um complemento à reforma, trazer, enfim, uma independência financeira mais rapidamente, etc., com os nossos investimentos financeiros, mas também deixar um legado à nossa família, deixar parte do património à nossa família. E é isso mesmo que acontece com estas árvores magníficas como o Sobreiro, ok? Agora, vou descansar aqui um bocadinho à sombra desta fantástica árvore e hum, quis deixar esta mensagem para refletir sobre a importância de investirmos a longo prazo e a importância de investirmos tal e qual como estas pessoas fazem com estes Sobreiros absolutamente fantásticos, ok? Desta mensagem que queria deixar hoje Pensa sempre desta forma nos investimentos que fazes a longo prazo e planta sobreiros ao longo da tua vida também nos mercados financeiros. Só as lucrativas. Tchau, tchau.